Seu delegado, não aguento mais Não fim na minha vida Vou viver em paz Seu delegado, não aguento mais Não fim na minha vida Vou viver em paz Eu sou viúvo e tenho um filho homem Adanjei um amigo e fui me casar Mas a minha sogra como é muito teimosa O meu filho foi se matrimoniar, E esse matrimônio nasceu um garoto E desde esse dia que eu mando Esse garoto é filho do meu filho Filho de minha sogra e não de minha mulher Ele é minha mulher e eu sou Nessa confusão já não sei quem sou acaba esse Zingalupo sendo meu bom dia, bom dia, bom dia essa música é uma música do que faz parte do cancionário popular a gente não sabe quem é o autor uma embolada, né? mas ela fala de um emaranhado né? bem complicado, né? é isso? a sogra dele casou com o filho dele vocês pensam que isso é pouco comum? Não era assim. Lá dos seus bisavôs, tataravôs para lá, tinha muito disso. Isso provoca emaranhados muito, muito fortes. Né? Casar com prima já é uma história. Casamentos não abençoados, de gente que se excluiu, que fez pulsa da família. Tudo isso a gente pode estar tá carregando nas costas. Tudo isso. A constelação tem o poder de liberar esse fluxo para que você... Não carregue tantas cargas, não fique tão preso. Você consiga se liberar para os relacionamentos, para a prosperidade, para o trabalho para a carreira, para o sucesso. Um beijo no coração, Paulo Sérgio Almeida Raul.